E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo e hoje eu vim informar pra vocês que lançou na Steam hoje Yu-Gi-Oh! Duel Links, eu vou baixar ele agora pra ver se eu jogo, e esse jogo é o live gente, se vocês quiserem eu posso fazer umas lives aqui no canal do Yu-Gi-Oh!, então deixe seu comentário, diga o que vocês acham e fui